E aí, meu brother, tudo bem contigo? Eu tô aqui para te deixar um, um recadão aí, meu amigo. Você que tá olhando aí, que tá querendo comprar o X-Grope, o x group como o pessoal fala, eu vou te dando uma super dica, guerreiro. Você tem que tomar muito cuidado onde você compra esse produto. Não tô falando que o produto é de má qualidade, pelo contrário. Até eu uso esse Viagra natural, que eu tô fazendo uso há já mais de três meses. Tive um resultado significativo nas minhas ereções. É, a minha vida sexual mudou, tá, minha, minha parceira está muito feliz é, com o meu desempenho, então vou te falar, funciona, tome duas cápsulas por dia, 10 minutos antes das refeições, eu indico antes do almoço e antes do jantar, você que está interessado em saber é, qual, qual o desempenho, meu amigo, ele dá um desempenho né, um, total, é, aumenta, o, o tamanho do teu pênis, a espessura, ajuda muito no teu desempenho sexual, então eu estou dando esse recado rápido, eu só estou passando aqui para te alertar, te dar esse alerta, não compra em qualquer lugar, meu amigo, Mercado Livre, OLX, outros sites paralelo não compra nesse site, porque você vai acabar quebrando a cara, perdendo dinheiro, porque esse produto, devido à grande demanda, porque ele está sendo muito comercializado, estão vendendo muito pirata, estão vendendo produto falsificado em todos os lugares. Então, eu estou te indicando, a você que está interessado em comprar o, o X-Group, compra aqui ó, no site oficial, que eu estou deixando na descrição. Esse é o site que eu compro. O prazo de entrega que chega de 10, 10 dias na tua casa. É, já chegou a, a, a aqui em casa com 8, 7 dias. Vai depender do local onde você mora, da, da localidade... Então, meu amigo, não perde tempo comprando em qualquer lugar, não quebra a cara, eu já comprei, estou dando esse alerta para você aqui, ó. às vezes o barato sai caro, não adianta você querer pechinchar preço, porque você vai acabar pagando caro, compra no site oficial, é, tem garantia, se o produto não chegar no prazo, se não chegar para você aqui, eles te reembolsam o seu dinheiro, então compra no lugar certo, não, não vai pechinchar, não vai procurar o barato não eu te indico aqui para você estar tá comprando o X Group, o X Group, vale muito a pena, aumenta com certeza o desempenho, você vai se surpreender com esse Viagra natural, meu amigo, Fico a dica aí, se você gostou do meu comentário, deixa teu like, eu tô, estou tô, eu tô meio rápido aqui, porque eu estou no horário de trabalho ainda, então só estou dando essa passadinha aqui para te deixar esse super alerta aí, valeu meu amigo, fica com Deus, muito obrigado!